Bom dia a todos e a todas, é com enorme alegria que hoje, juntamente com o governador Luiz Fernando Pesão, devolvemos a Manguinhos este importante equipamento. Após um ano de 2017, severas restrições orçamentárias e financeiras, a Biblioteca Parque de Manguinhos reabre suas portas. Neste momento de instabilidade, a Biblioteca Parque de Manguinhos voltará a proporcionar, principalmente a crianças e adolescentes, um ambiente de cultura e conhecimento, seguro e agradável, que, por meio de obras literárias, espaços de multimídios, salas de leitura, se revelará em um mundo de possibilidades. A Biblioteca Renais, rebatizada como Biblioteca Parque Marielle Franco, é uma homenagem à vereadora cuja vida foi cruelmente interrompida em um crime que vitimou também seu motorista Anderson e que será elucidado com a punição dos responsáveis. Não pretendemos aqui minimizar a dor da ausência de Marielle. A nossa intenção é reconhecer e valorizar seu trabalho em busca do respeito às mulheres, aos negros, aos moradores das favelas e à população LGBT. E valendo-nos do poder que a cultura fluminense traz em sua história, trabalharemos fortemente nessa direção. Como já dito, a Biblioteca de Manguinhos foi a origem de grupos locais de teatro e dança e tem potencial para muito mais. Com o apoio da população, a tornaremos referência de equipamento cultural do Estado. Contudo, é importante frisar que inicialmente, Assim como na Biblioteca Parque da Rocinha, a unidade funcionará com a colaboração dos servidores da Secretaria de Estado de Cultura, que em regime de escala atuarão de segunda a sexta, das 10 às 17 horas, até que a contratação de apoio técnico seja concluída. Esse esforço conjunto de reabertura das Bibliotecas Parque fortalece a importância da leitura, do livro e do conhecimento na construção de um Estado melhor. E, nesse sentido, reforço o compromisso que assumimos na vacina, pois estamos envidando esforços para que seja possível também a reabertura da biblioteca, parte estadual. Aproveito a oportunidade para agradecer a presença do prefeito Marcelo Privela e, desde já, manifestar a intenção de diálogo constante em prol do bem-estar da população e da manutenção do entorno da biblioteca e da região. Termino agradecendo mais uma vez ao governador Luiz Fernando Pezão pela confiança no meu trabalho, de continuidade às ações iniciadas na gestão do deputado estadual André Lazarona.